Estamos a chegar agora neste momento. Agarra aí. Já estamos a chegar à cascata. Vamos ver. Agora. A maré vazia. Maré vazia. Agora temos o agarrafamento Vamos lá ver agora. Chegamos. Está gravando, não está? Está. Relaxa, não pode, pode ajudar. Chegamos às Furnas. É, está a areia vazia, como estão a ver. Agora não estou a ver nada. Estou a ver. Vamos ali o castelo. A ponte e a praia de cães é para os cães e... Não é vazia e temos a cascata que fica para aquele lado já vamos lá ter a cascata agora vamos para... vamos descer Aqui é por um sítio mais complicado para fazer uma exploração. Agora vamos descer por aqui. Agora vai terminar a frente. Pronto. Mare vazia. ver um pouco de vento. Estamos em agosto. Do verão e temos aqui parte da cascata. água a da cascata. E aqui. Pronto. Vamos a investigá-la. Passar para o outro lado. Agora vamos lá. a passar por aqui. A água vem da cascata, fica mais acima, mas agora esta está está um pouco fria. Um peixinho na um Vamos ali interior, na parte de cima. Pronto, pronto passamos. Hoje vem com os sapatos de caranguejo morto. Ali como podem ver. O sapato está à prova de água hoje. Ao pós para passar por água. Então vamos, lá. vamos lá até a cascata. Segui agora aqui. Se agora me escorreguei com os sapatos. Vai escorregar. Pronto. Cá estamos. Estamos então agora. Vamos lá ver a cascata das furnas. Havia é um bocado cinzento. Mas. Mas está agradável. Cerca de 25 graus, verão, como já tinha dito. É. Temos ali um cãozinho, como se diz em espanhol, um perro. Temos um Kevin sorridente. E <risos> havia outro perro, naquele lado ali à frente. Estacionamos ali o Egito. A minha família já foi com crenças antes de nós, por aqui, caminho da cascata, isto está a gravar, muito bem, é por este caminho, não, a terra, deve ser para aí 10 minutos a andar um quarto de hora, não sequer tanto, talvez, temos ali uma estátua, uma estátua, vamos ao pôr. Um... Indicação que a Rota bizantina não é por aqui, por riscos cruzados. uma caminhada por volta da hora de almoço uma horta a... a ribeira ali ao lado está sempre por diante não há falta de água e lá vão os pessoas e algumas pessoas à nossa frente outra para o mesmo sítio Os bicos da Índia ainda não estão, ainda estão verdinhos, como podem ver, os bicos ainda estão verdes, ainda não estão combustíveis, vamos esperar ficar amarelos, depois já podemos, vamos continuar, vamos continuar. Silvestres, estas estão secas, como podem ver. Há umas mais acessíveis, já foram comidas. ali umas, como podem ver ali. ali. Vamos ver se chega lá. aqui uma amora. Ainda. Quero ver aqui. já vai fazer degustação para ver como é que está. Ele está doce, agora vamos lá ver. O que é que achas? Está boa. Está a Está. Boa. Vamos seguir. o seguir caminho. É muito pequena, só cabe na cova do dente, costumo dizer. Para o caminho. Os caminhos para cima. Para baixo. Caminha é para baixo mais ou menos nesta direção carinha ervas, dois os caminhos, não ao o mesmo sítio, anda os zigzags, isto é para aquele lado, vamos lá. Tudo de ligação. de Falta de civismo, mais coisas aqui perdidas, não é? Temos que ir agachados, porque isto é, pessoas grandes, já se sabe, mas temos que agachar mas tem que ser mais à frente máscara. mais máscaras, enfim, a paisagem é espetacular para o pessoal que está na cidade. É boa. Prestamos uma selva. Continua o tubo de irrigação. Um obstáculo. Aqui são grandes, vamos a chegar ao fim desta parte. Agora temos por ali, e por ali, vamos experimentar por ali, que deve dar ao mesmo sítio, já andei aqui há algum tempo, mas vai ter dar ao mesmo sítio. Parece uma expedição, é Arbu. tirada tirar cortiça, é maravilha. Já Já está a ouvir água fundo. Jetzt Seehof, runter. Vou parar um bocadinho só para ver ali a continuação da tal ribeira Estávamos a ver há pouco Onde eu passei Estou a ver a aguinha Vai chegar à manta morta, deixa eu ver Estás com é um bocadinho muito fria a areia espadeira folhas tem das árvores e segue é para a frente Não se ouvir a água a cair Lá direito, está um, está um pouco escuro não se consegue ver. Mas é ser por ali, lá mais. Vai lá, vai lá, umas pessoas. Vai vários vai Da cascata está ali, lá em cima, passa para o resto. Vamos ver. ver. Estão a ver. A cascata. Secar tudo Agora está um pouco vazia, segura que Se é verão, tem de agosto. Agora temos aqui a cascata, a dita cascata, a ver o mais certo. A altura que isto, isto está, o a tubo de rega, vim para aqui. Estão a ver, chega mais ou menos ao joelho. Talvez deitado de para tomar banho. Ao mesmo para pescar. Agora vamos subir aqui esta parte. Vamos investigar esta parte aqui de cima. É. A e dá continuação. Estamos a ver. e os tubos de aqui. agora vamos checar. checar e vamos vir lá a partir passa aqui pelo joelho Cata de mil fontes das Furnas. Dizem que a água é da barragem Santa Clara, Que é da rega, que vem, vem ter aqui. Não dizem. Agora vamos subir agora para ver a continuação. Vamos subir. que fazem quase escadas. É. é Aqui uma figueira, lá direito, vou passar por ela agora. Aqui há alguns. Atos de vandalismo, pego aqui na árvore, vamos lá ver, continua para a frente, É o resto da, da cascata, como estamos a ver daqui, muito bem, muito bem. É. Agora aqui também dá para os mais ou menos um pinto está um pouco mais alto. Vou para o lado. Continua. Vamos ver até onde podemos ir. Atrás. Deixo sítios para que vocês não tenham que ir Simplesmente tem que acontecer logo O que é que espera para a frente? Muito bom já estou aqui preso Uma Silva Estou aqui preso A Silva já estou...ah pronto Já me libertei E temos aqui mais uma Mais uma Silva ah. é. Espetáculo, não é? Tual de Lisboa! Pessoal do Brasil! O pessoal da África! Aqui. Ah, vou olhar para o joelho também! Por favor! É Vamos juntar o ramo a vou ver. Vou aqui, vou frio! Vamos ver o que é que ela a lama da frente! E pronto! Não vale a pena continuar mais! Isso, mas é até quase no fim, agora já começa a ter, ainda está mais densa, a vegetação, como podem ver, agora vamos fazer o, o caminho de regresso, que é Kevin, o caminho de regresso. E pronto, agora é só fazer o caminho inverso, e está feito. já, já não cascata, é para vocês a cascata, pessoal? Está muito pouco para esta época do ano, verão, calor, água fresca, está fresquinha aqui coberta pelos árvores, um espetáculo. Até à próxima, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir.